Aonde. A, aonde eu tô? O que tá acontecendo? Doutor? Doutor? Nossa, eu tô com tanta fome. Peraí, aí. Minha carteira. Minha carteira tá vazia. O que aconteceu com o meu dinheiro? Mano, peraí, tem, tem que ter alguém aqui. Ali, tem um médico ali. Tem um médico ali. Doutor, o que, o que aconteceu, doutor? O que tá acontecendo comigo? Vejo que acordou lá Lajota. Como está se sentindo? Peraí. Como assim? Vejo que acordou? O que aconteceu? Minha cabeça tá doendo. Eu, eu não lembro do que aconteceu. O que, que tá rolando? Você desmaiou. A polícia te trouxe aqui. E isso já faz dois dias. Espera, eu, eu tô há dois dias. Naquela maca, eu não tenho como pagar o tratamento. Eu, eu roubaram todo o meu dinheiro. Eu não tenho nada. Tem alguma coisa que eu possa fazer para recuperar minhas coisas? Eu, eu tinha uma mochila. C Cadê minha mochila? Vou chegar sua pressão. Se tudo estiver correto, posso lhe dar alta ainda hoje sobre suas coisas. Elas estão na sala ao lado. Tá obrigado, doutor Lucas. Então, pelo jeito, eu não perdi tudo que eu tinha, né? Ainda bem. A, a cozinha fica aqui do lado, né, doutor? Vou apenas pegar a sua ficha. Eu já volto, tá bom? Qualquer coisa me avisa. Ah, aqui está ela. Tá, deixa eu ver se tá tudo aqui pelo menos. Uh, é, parece que tá tudo aqui. Ainda bem, né? Eu já achei que ia perder tudo que eu tenho. Já não basta meu dinheiro. Ah, o doutor tá vindo. Paciente Lajota, acabei de checar tudo e a sua saúde está perfeita. Apenas só me cuidado e vá à delegacia fazer uma reclamação sobre tudo que lhe foi roubado. Tá, doutor, muito obrigado, tá? Tchau mesmo, eu vou indo. Tá, agora eu só preciso então chegar até a delegacia e falar com alguém o quanto antes sobre isso. Tá, é. Eu sei que eu devia ir pra delegacia, mas querendo ou não, o último lugar que eu lembro de estar tá antes de eu perder a consciência e todo o meu dinheiro, querendo ou não, era ali no banco. Mas será que eu devo ir lá? Ah, o Luiz é pessoa boa, ele tava me dando até emprego. Se eu não me engano, ele falou que ia me pagar. Eu não sei se eu cheguei a pegar o dinheiro, mas se eu não tiver pego, pelo menos eu vou ter alguma coisa lá. Eu, eu, é, eu, eu posso começar por lá. Afinal, eu, eu não sei se eu tenho que pagar o médico, eu, eu não sei o que tá acontecendo. Mas alguém tá contra mim e eu preciso descobrir quem é. Primeiramente, vamos ver se aquele serviço que a gente fez pro Luiz teve pagamento. Se bem que eu não concluí ele, né? Mas tá tá tudo bem. Bom, se alguém tiver roubado aqui, pelo menos tem uma cama. Uma cama. Hum. isso me dá uma ideia. Tá, tá boa. Tem, tem, tem, dinheiro aqui. Pelo menos já temos 100 lão para começar os serviços. Deixa eu ver se consigo falar com o Luiz e perguntar o que aconteceu. Boa tarde, Humberto. Tudo bem? Posso ajudar? Sim, eu gostaria de falar com o Luiz. Tem como é sobre uma coisa que aconteceu ontem. Eu fui roubado e eu desmaiei na sala dele. Eu não lembro o que aconteceu. Ele não está no momento. Quando que ele vai estar? Quando que eu posso falar com ele? Não sei. Tente voltar amanhã. Tá. Obrigado mesmo assim, tá? Tchau. Tá, então falar com o Luiz não é uma opção. O que sobra para mim, então, o que eu posso fazer? Eu acho que eu não tenho escolha fora falar com a polícia, mas antes eu quero ir para casa. Eu quero ver se, se o Sheldon tá em segurança, se eu não perdi nada, se tá tudo certo. Eu, eu preciso saber o que tá acontecendo. Tá, eu, eu tô mais calmo e tamo em casa. Uh, deixa eu ver minha caixa de correio. Tá, não tem nada. Uh, dá, dá licença. Pera a casa é minha. Por que falando isso, né? Uh, Sheldon? Ai. Que bom. Co como você tá? Você tá bem, Sheldon? Senti sua falta, eu tava preocupado. Bom, querendo ou não, eu ainda não organizei a casa, né? Tá tudo uma bagunça aqui, mas eu acho que ainda não tá na hora de a gente resolver isso. Preciso urgentemente ir até a delegacia para resolver esse tipo de problema. Mas antes que eu sequer pudesse ir até a delegacia, o Apu apareceu em casa. Aparentemente, ele apareceu aqui em casa e queria conversar comigo. Ele tava interessado em comprar uma galinha de esmeralda, mas eu falei que eu não tinha e também que não ia vender, não fazia sentido. Mas depois de muito conversar, eu decidi vender para ele duas galinhas de ferro. Assim, ele poderia fazer as próprias galinhas de ferro e também ganhando dinheiro. Levando em conta que eu acabei de ser roubado, era uma coisa muito importante para mim ter dinheiro, porque querendo ou não, eu preciso me proteger e poder comprar coisas de quebra para se Ele tinha alguma informação, mas ele falou que se descobrisse ia me contar. A parte boa é que agora a gente tem 350. Estamos começando a recuperar o nosso dinheiro, pelo menos. Pera, não tem ninguém me seguindo, né? Agora, agora eu não confio mais em ninguém nessa cidade. Vamos entrar aqui na delegacia de Utopia logo vai. Opa, dá licença, eu, eu, eu tenho que esperar aqui, tenho que pegar uma senha ou só ir falar aí? Pode responder às vezes, né? Boa tarde, oi, prazer, eu, eu sou o Lajota. É, eu queria falar com, com algum policial, como que faz? Você quer fazer alguma denúncia? Na, na realidade, sim, eu fui roubado enquanto eu tava no banco da cidade, na realidade eu não sei muito bem o que aconteceu, eu sei que eu desmaiei, e quando eu acordei eu tava no hospital e sem dinheiro, e eu dormi por dois dias. É com você que eu tenho que falar sobre isso, ou o que, que eu faço? Que situação triste, eu vou ver aqui o que eu posso fazer por você. Aliás, é... Qual é seu nome? O meu é Lajota, tá? Prazer, na me chamo Jenny, sou prima da Poc, você deve conhecer ela. É, na real, eu conheço ela sim, é, ela é muito legal. Prontinho, achei sua ficha aqui e vou encaminhar o xerife, em breve você irá falar com ele. Pera, como assim a é minha ficha? O, o que você sabe já sobre mim ou sobre isso tudo? Quando você foi deixado no hospital, tivemos que fazer uma ficha sobre você. Enfim, sente-se que já irei lhe chamar. Tá, tá bom, Jenny, eu, eu, eu vou esperar aqui, tá? Obrigado. Tá, então, esperar, né? Né? Tem muito o que fazer, né? Vamos esperar então a gente ser chamado e se ela fez a minha ficha. Ela tem algumas informações sobre mim. Quem passou essas informações? Hum, na real, pode ter sido o gerente do banco, né? Ou não, não sei. O xerife lhe aguarda na sala direita. Basta ir lá. Opa, já era a hora. Uh, muito obrigado, viu, Jenny Muito obrigado mesmo. Tá a sala direita uh, uma cozinha. Aqui não tem torradeira, pelo jeito, né? Tá tem um policial ali. A sala é essa aqui. Toque, toque, toque. Uh. Dá, dá licença, eu posso entrar? Olá, Lajota, sente-se. Uh, dá, dá licença, eu vou fechar a porta aqui, tá bom? D dá, dá licença. Sou o xerife da cidade, me chamo Rick Grimes. Tá. Oi, oi, oi xerife Grimes, tudo bom? Então, uh, como você já sabe, eu tava no hospital. Eu desmaiei e todo o meu dinheiro sumiu. Sim, Lajota, eu soube do corrido. Me conte tudo o que você lembra. Então, xerife, eu lembro que eu tava andando pela cidade, fazendo umas coisas que o gerente nos pediu. Aí eu, eu lembro de de ter encontrado com o House, de ter passado por várias casas diferentes e depois ter ido até o Luiz para receber meu pagamento pelo serviço. E quando eu estava conversando com ele, eu simplesmente não lembro. Deu um apagão e quando eu fui dar por conta, já estava no hospital. Entendo e sumiu algo seu ou alguém te machucou? Então, xerife, uh, me machucar não, mas roubaram todo o meu dinheiro. Quanto você tinha? Eu não sei. Eu não lembro. Talvez fosse 500, talvez fosse 100. Eu Real, não tenho ideia. Uh, vocês não têm, sei lá, câmera do banco para ver o seno do banco ou câmera da cidade ou qualquer coisa para descobrir quem fez isso comigo ou se eu caí sozinho, o que aconteceu? Na realidade, temos. Espera. Isso, isso é ótimo, xerife. Então a gente pode finalmente resolver isso, né? Já descobri quem foi, correto? Até porque eu tenho que pagar a conta do hospital e eu nem sei quanto ficou. Infelizmente, a pessoa que pode ter lhe roubado também invadiu o sistema da cidade. Perdemos todas as gravações. Não, pera, por que isso, você não acha que isso é muito conveniente? Literalmente no dia que me roubam, tem alguma coisa acontecendo. Me deixa ajudar. Eu estou eu disposto a ajudar, eu estou disposto a me arriscar. Só me fala alguma maneira de tentar resolver esse problema. Eu, eu quero recuperar minhas coisas e eu preciso de respostas. Eu já perdi minha memória uma vez, eu não quero perder outra. Eu não quero que isso continue acontecendo. Me deixa ajudar. Se acalme, Vá andar pela cidade e veja se lembra de algo. Após isso, vem aqui. Vou falar com o meu superior enquanto isso. tá? Tá bom, xerife. Eu, eu volto depois, então. Obrigado, eu acho. Mano, esse xerife é meio estranho, porque parece que ele sabia de algo, mas ele não queria falar. Essa história das câmeras, não sei. Eu, eu não compro essa história. Eu sinto que tem alguma coisa errada e eu não sei. Eu preciso descobrir. Mas querendo ou não, essa, essa dica que ele deu foi boa. Vamos andar um pouco por aqui vamos ver se a gente descobre alguma coisa. Tá, eu tô andando por tudo aqui, mas honestamente não tem nada que me dê nenhum tipo de memória. O House tá ali. Vamos, vamos, vamos falar com ele, calma aí. Ô, House, bom, mano. E aí, cara? Nossa, essas tô... horas não foi pra casa ainda? Uh, eu tô tô resolvendo os problemas. Uh, Eita, eu ainda não abri minha cafeteria né, pra gente conversar. Cê, a gente não pode entrar, conversar não? Pode, pode, pode. Entra lá, entra, fica à vontade. Então, Raul, eu fui roubado, cara. Caraca, véio. mas como isso, cara? quatro o C? Pegaram a sua carteira em algum lugar? Não, não sei. Eu tava falando com, com o gerente do banco, o Luiz, sobre um emprego que eu fiz pra ele. Aquele da caixa de correio, lembra? Ah, e daí lembra. Eu, tava, eu tava indo lá pedir meu pagamento e tudo mais e. Depois disso, eu não lembro o que aconteceu no resto do dia, eu só perdi minha memória. Quando eu acordei, eu tava no hospital, minha carteira tava vazia. Fui tentar descobrir a resposta, sim, sim. sabe? Mas eu não conseguia nada, House. Nada que desse dava certo. E daí eu tô aqui tentando descobrir alguma coisa. Você sabe de algo? Você já foi, foi lá falar com o um delegado da parte disso? Fazer um boletim de ocorrência? Então, eu fui conversar com o xerife, o xerife Grimes. Não sei se conhece ele. Uh -huh. E sim. ele conversou um pouco comigo, mas ele veio com uma história meio estranha. Antes de qualquer coisa, o que você fez nos últimos dois dias? Eu é, não fiz, fiz nada, fiquei trabalhando aqui na construção da loja nova e... Bom, mas agora que você falou, passou algumas pessoas aqui indo pro trabalho, uhum. o cara aqui vendo o novo empreendimento da cidade Vieram aqui trocar um, dois minutos de prosa comigo, e eu lembro que o delegado Grimes, o xerife, na verdade ele tava reclamando um salário que ia falar com o Luiz para aumentar o salário dele que a cidade ele tá muito movimentado uhum. não sei o que tem cara, agora que você falou, caiu uma ficha mesmo, ele, tá, ele tava aí. falando isso daí, cara. Então, se o xerife tava reclamando que queria ganhar mais e bem convenientemente, no dia que eu sou assaltado, as imagens de todas as câmeras da cidade se perderam porque alguém roubou. Eu não sei, eu acho que eu tô começando a ligar os pontos, Raul. Cara, é alguém muito... Ter acesso às câmeras é alguém relativamente importante na o cidade. O xerife ou... teria acesso a elas. Exato. É, a gente já tem algo aí, cara. Quer saber? Você abriu meus olhos. Eu, eu, vou, eu vou dar um jeito de descobrir isso. E se for necessário, eu vou dar um jeito dele ser preso. Obrigado. Obrigado. É, Nossa, por favor, não converse cara. com ninguém sobre, tá? É meio perigoso para minha, para minha segurança, para minha vida. Mas Pode obrigado, deixar. obrigado pela conversa, de verdade. Falou, cara. Boa sorte. Tá, então, ao que tudo indica, foi o xerife. Mas eu não sei se eu posso confiar totalmente nisso. Querendo ou não, eu só tenho suspeitas, acusações. Eu não tenho provas. Quer saber? Eu tenho uma ideia. Eu vou lá, vou me fazer de inocente e de bobo. Se ele for o bandido, ele vai entregar sem querer. E se ele for inocente, eu também vou descobrir com o tempo. É, vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Eu acho que é a melhor alternativa de todas. Oi, oi, Jenny, licença. Eu vou, eu vou falar com o xerife ali. Tá bom? Tá bom, lá já tinha. Uh. Dá, dá, dá licença, xerife. Eu posso entrar? Claro, sente-se. Tá, dá, dá licença. É, então, eu andei pela cidade, sabe, xerife? Eu não cheguei a nada. Nada me lembra. Não tenho nenhuma memória. Tentei falar com pessoas, mas nada funcionou. Pera, você falou com pessoas sobre o que? Isso é sigiloso. Não, calma, calma, xerife. Eu, eu não contei nada. Eu só falei que eu perguntei o que as pessoas fizeram nos últimos dois dias e se elas estavam bem. O que tinha rolado pela cidade que eu não, que eu não tava. Eu, eu falei isso. Ah, então tudo bem. Enfim, eu falei como superior e tem algo pra você. Sério? Deixa eu dar licença aqui. É, o, o que você descobriu? O, o, o que tá acontecendo? Você pegou o criminoso? Eu vou ter mais coisas de volta? Não, mas eu consegui uma oportunidade para você. Me contaram que você é muito forte, veloz e inteligente. Você pode acabar ajudando a polícia nesse caso. Uh, pera. Co como assim, xerife? Do, do que você tá falando? Eu literalmente acabei de desmaiar e perder meu dinheiro. Eu tava no hospital. Como eu posso ser útil nisso? Eu lhe dou permissão para investigar esse caso e trazer novas informações. Será útil para a cidade e, principalmente, para você. Xerife, você é o um xerife. Tem uma outra pessoa ali e, e tem os policiais ali. Por que vocês não fazem o trabalho de vocês? Por que eu teria que fazer isso? Qual que é o sentido disso? Não, não tenho porquê. Não tô entendendo se quer chegar. Se as imagens da câmera sumiram, alguém pode estar infiltrado aqui. Então eu não posso confiar em ninguém. E se eu mesmo sair investigar, vão suspeitar. Tá, em partes você tem razão. Eu vou pensar se você me dá licença. Depois que eu me decidir, a gente conversa sobre mas eu não sei, xerife. Depois eu falo com o senhor. Dá licença. Tá, então isso é muito estranho, né? Tchau, Jane. Obrigado por tudo, tá? Eu não consigo me decidir se ele é uma pessoa confiável ou não. Querendo ou não, ele estava disposto a deixar eu trabalhar para descobrir. E os argumentos dele fazem sentido. Mas ao mesmo tempo, e se ele só estiver me enganando? E se eu estiver sendo enganado para ser incriminado e depois preso por algo que eu nem sequer fiz, eu que fui a vítima? Eu não sei o que eu devo fazer. Eu sei que tem alguma coisa muito errada e na realidade, mesmo contando para ele que eu vou ajudar ou não, eu vou investigar isso.